Até porque ah, o programa também tem o cunho o jornalístico informativo de trazer para você aquela informação bacana. E aqui nós temos um quadro que eu particularmente adoro, gente. Esse aqui, ó, conhece? A boa do dia. A boa do dia. A boa, do dia. A boa, do dia. A boa do dia. A boa do dia. É, a boa do dia começa agora com o Andy Oliveira. E é do setor de serviços, o tema do dia, né, Wendy? Pois não? Exatamente, Oliveira. Olha que bacana, pessoal. Tem informação legal aí para o setor de serviços. Após a queda, né, recorde aí de 7,8% em 2020, o volume do setor de serviços voltou a crescer no Brasil, com alta de 10,9% em 2021. Informou nessa quinta-feira o IBGE, né? É, em termos percentuais, a elevação é a maior da série histórica, que iniciou em 2012. aí O setor, como a gente sabe, foi o mais impactado em 2020, com a chegada da pandemia, se comparado com indústria e comércio. No, no recorte mensal, o volume do setor cresceu 1,4 em dezembro, é, se comparado à frente de, de novembro. E aí, o dado superou com folga. As expectativas aí do mercado financeiro, que alguns, é, alguns analistas é, estimavam um avanço de 0,6, então pode-se dizer que cresceu praticamente o dobro, né? Com o resultado de dezembro, o segmento ficou 6,6% acima do patamar pré-pandemia, que foi registrado em fevereiro de 2020, né, antes de iniciar a pandemia de Covid-19. É, o setor de serviço ele envolve uma grande variedade ali de, de negócio, de bares, restaurantes, instituições financeiras, de tecnologia, de ensino. Né? E também assim, é o setor, é o principal empregador do, do país. Né? São os serviços prestados à família, por exemplo, reúne em empresas como bares, hotéis, restaurantes. Né? Eles cresceram 0,9 em, em dezembro, que foi a taxa, a nona taxa positiva numa sequência. É, mesmo ficando aí um pouquinho abaixo do, do patamar pré-pandemia, pré né, um pouquinho distante do, do ponto mais alto da série, que foi em 2013, mas a gente vê uma reação bacana desse setor. E a gente sabe que, principalmente por ser o maior empregador do, do, do nosso segmento aí no Brasil, a gente espera que continue crescendo muito a prestação de serviços no nosso país. Aí e a é evidente que a torcida é grande, porque nesse momento há de se Como falar de oportunidade, né? Principalmente exatamente. para aqueles que ansiavam aí. Sim. Momento pós-pandêmico, não poderíamos ter uma notícia melhor. Obrigado, Wendy. Tá aí, gente. Vamos lá. Essa foi a boa do dia de hoje, a gente segue para o intervalo comercial, este é o nosso ponto a ponto, que vai até as 9 horas da manhã, agora 8 e 2. E depois do intervalo, seguem a expectativa para uma nova entrevista com o secretário Robson Quintino, ao vivo aqui em nossos estúdios, estamos no aguardo, tá? 8 e 2 para você, fique com a gente, é um prazer tê-lo aqui na 96,9, a gente junto todo dia. 8 e 2. Na ausência do secretário, eu chamei o, o doutor Inácio Gardins, que tem 20 anos de experiência no, no escritório Maringá, para trazer para a gente, como especialista da área, certo? Se aquele documento apresentado pelo, pelo secretário, que é uma simples ata de atividade da, da associação privada lá, tem valor jurídico perante a. a se tem, quais as condições é, para Ele vai explicar tudo, eu conversei com ele. Ele vem ao vivo telefone. Vai vir aqui, vai vir aqui. Porque daí ele desbarata essa, essa dúvida. Ele tem toda essa dúvida. Que aquela ata tem o mesmo valor. Do que ele tivesse alterado o quadro social lá na Jucemate. Entendeu? É isso que ele está querendo. E é isso que ele apresentou para o Chico, para convencer o Chico. E ele está enganando todo mundo com aquela arma, aquela E até hoje a empresa permanece no nome dele. Hã? E eu mandei um para o Oliveira, um outro que eles fizeram. Eles produziram assim Tramontina. É. Pra é. Eles são Eu vou comentar o único momento da lacração dele que eu Ontem eu vi o Relaxa eu vou responder Eu vou responder ela no privado, deixa Eu vou responder ela mas alguma estratégia eu para a gente isso, para ficar uma boa <risos> coisa aqui a ver como que nós vamos fazer, para a gente isso aí, beleza? Gente tá pra pra ó... pode, pra... um... Não pode, não isso pode... né? tem fica, é que ficar convencionado é de a menina vai esperando, o senhor espera, e todo mundo tem que esperar, pode ser o perfeito que não é insegurança, já não é insegurança. Naquele tá, dia mesmo nós erramos, nós era para ter deixado entrar um assessor. Com eles, se Sim. quisesse bater uma foto com a comunidade, eu falei pro assessor entrar. Mas ele ficou entrar. tão quietinho, né? Parecia que ele. Você é... pode entrar. Aí o menino falou: Não, eu cedo da minha vaga para ele. Eu falei: Então, tá. se ele traz o Paulo Moreira para fazer uma pergunta, secretário, a prefeitura, algum momento no ano de 2021, repassou um centavo para a minha Amazônia, Eu acho tudo que era, esse, era, era, era, era, a era, era. Era. Era. até Era porque não podia embora. Eu acho que ele fazia o Paulo entrar. Entendeu? Muito bem, estamos de volta, 8 horas e 5 minutos. O ponto a ponto está no ar, com a informação, prestação de serviços, a sua participação também aqui, que para nós é muitíssimo importante. É, quero desde já agradecer a, a gentileza da sua companhia. Deixa eu ver quem está por aqui já, para gente já começar a registrar as primeiras participações de hoje, enquanto a gente aguarda dentro de um tempo considerável, né? já visto que nós podemos ter aí um atraso na agenda do secretário Robson Quintino uh, para sua participação em nosso programa, até, evidentemente, pela função, por força do cargo, é possível que haja algum atraso, alguma situação que impeça o cumprimento do horário. São 8h06, pelo menos até umas 8h10, 8h15, mais ou menos, a gente faz uma força aqui, fica na expectativa, mantemos, né? a expectativa para o comparecimento aí do, do, diretor, do secretário, não é diretor, ah, ele responde por uma pasta, e o tempo será, ainda fica em tempo da gente conceder aí o espaço para esses esclarecimentos. O Dani Bueno, naquele dia já havia apresentado, inclusive para o próprio secretário Robson Quintino, uma lista com 10 perguntas, então o secretário teve acesso até com antecedências aos enunciados das perguntas que estão listadas e o tempo... É, mínimo, né, para a gente conseguir dar vazão a essas respostas, seria um tempo aí de no mínimo 45 minutos com antecipação de alguns blocos comerciais aqui da minha parte, se for preciso eu faço sim, para a gente garantir a fala ao senhor secretário até agora ele não compareceu, eu vou registrando a sua participação pelo nosso 35213340 abraçar aqui o amigo Denilson Ribeiro muito obrigado pelo carinho Denilson Ribeiro Oliveira, o Andy. Tá totalmente certo. Tem que prestar agradecimento à população de tudo que tá acontecendo, pelo menos na nossa cidade de Alta Floresta. Um abração, Denilson. Obrigado pela gentileza, tá? Ah, deixa eu ver o que mais. Na opinião, o que tá faltando mesmo, na minha opinião, né? O que tá faltando mesmo é uma operação da Polícia Federal nos órgãos públicos de Alta Floresta. O que tiver de errado, levar todos eles presos, de mamando a caducando. Oliveira, o seu trabalho na rádio é muito informativo, bom demais. É ah, só essas denúncias que, infelizmente, não tem dado em nada. O que está faltando mesmo é uma operação com mandados de prisão. É a opinião aqui ah, do Chiquinho, né? o Francisco, que está participando com a gente, é, dizendo ainda que tem muitos vagabundos mamandos na tetas de alta floresta há décadas. Enfim, opinião do nosso ouvinte, obrigado pelo carinho, pela gentileza, Francisco. Um grande abraço para você. Deixa eu abraçar e dar o meu bom dia também a Solange Dickman. Gratidão pelo carinho, Solange. Bom dia, Oliveira. Quero parabenizar o senhor João Baiano, que mora na cidade bela. Considero ele como se fosse o meu pai. Agradeço. E hoje está aniversariando o seu João Baiano. 78 anos, seu João. Parabéns, felicidades. Adeus, Eni. Lembrou do seu aniversário, tá bom, meu querido? E muitos anos de vida para o senhor aí. Obrigado pela audiência também. Oliveira, bom dia. E essa água de alta floresta? Aqui no setor A tem mais de mês que a água está igual um chá de tão escura. As velas do filtro têm que ser lavadas a cada dois dias, porque fica pura lama. A gente vai lavar roupa e encar de tudo. É a Leila que está falando, agradeço o carinho, Leila. Setor A, está chegando água suja na torneira do povo. Inclusive, ah, diante dessa informação que você traz, Leila, de encardir roupas, por exemplo... Depois eu vou até fazer questão de fazer essa pergunta a quem entende da área. Vou me direcionar ao advogado Lucas Varela, especialista na área do direito do consumidor, porque existe um ressarcimento aí, existe dano provocado, principalmente se a roupa for um presente, por exemplo, do pai, da mãe, de uma pessoa que já partiu. Ou de uma pessoa muito especial, né? um vestido que estava sendo preparado para uma ocasião especial. Isso é subjetivo, vai depender do ponto de vista da pessoa que tiver o prejuízo. Mas há de se pensar aí até na possibilidade de dano moral, tá? E com isso, responde a concessionária. Eu vou fazer questão aqui e de fixar a sua conversa, de ter aqui a sua, a sua mensagem, tá bom? Para a gente poder é, trazer. Eu vou mandar para você, Wendy, essa mensagem. E eu vou pedir que você é, encaminhe depois. Um Ou oh, pode, pode reencaminhar. Oi, Wendy Espera aí, só um pouquinho. Tá? Encaminhe o um número, por favor. Wend. Tá. Deixa... Não sei como é que eu faço exatamente aqui, mas vamos lá. Ah, já vai aí para você, pelo menos nesse primeiro momento, a mensagem, tá? Já vou deixar contigo aí. E deixa eu ver o um número aqui também, se a gente consegue... Caramba, hein, rapaz? Como é que encaminha o número aqui? Não tem como. só... Ah, tá, já sei. Pera aí. Pronto. Copiar aqui. Depois você coloca o 9 lá, tá? Faz a, a gentileza pra nós. Tá com você aí. Vamos lá. Tem mais gente participando? Pois não, dona Maria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Certo. Aham. dia. Hum. Eles vieram, né? Aí disseram assim: tem que soltar a água pra ver, pra fazer pesquisa. Mas eles não fazem pesquisa da água suja, não, eles fazem pesquisa da água limpa. Aí é bravo. E aí, hum. eles me cobraram aquela água que jogaram fora, eles me cobraram tudo. Foi 200 contos que eu paguei de água. Meu Deus. Ah, aí é bravo, né, dona Maria? Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pela gentileza. Oliveira, bom dia. Manda os parabéns para o meu pai, João Boni Neto, da Móveis Floresta. que está completando 71 anos. Eu sou o filho, João Eduardo. Ô, João Eduardo, bom dia. Parabéns pro João Boni, ele tá falando aqui, eu sei que o programa não é para isso, mas ele curte, um milionário José Rico, só os parabéns tá bom, obrigado, valeu pelo carinho, se houvesse possibilidade aqui, a gente tocaria a música sem problema nenhum, tá bom meu querido? Felicidades aí pro seu pai, gratidão pelo carinho, pela audiência. Bom dia, Oliveira, Deus abençoe a todos vocês e a equipe, adoramos o programa e verdadeiro, tem que ser assim mesmo, a verdade permanece, a mentira não, aqui é a Fran, temos que ser assim, Deus está contigo, Oliveira, ah, e gosta de pessoas verdadeiras. Um abraço para você, obrigado Franciele e Eliabe, pelo carinho da audiência também, um beijo no coração dessa família maravilhosa aí, tá certo? A gente vai tocando o programa Ponto a Ponto de hoje. Estamos aqui em vias da expectativa, né? Ainda vivendo a expectativa da vinda do secretário, o senhor Robson Quintino, mas já são 8 horas e 12 minutos. É, eu acho pouco provável, pelo menos até o presente momento, nenhuma movimentação ali, segundo a minha produção. É, pouco provável a vinda do secretário, né? É, ao que tudo indica aí, não comparecerá. Não comparecendo, a gente vai, evidentemente, seguindo o curso do nosso trabalho. Tá? É... é uma pena. Eu, eu acredito que a gente é, tenha né, disponibilizado de bom um é. grado o é, um espaço. Estaríamos aqui, evidentemente, abertos ao posicionamento, ao seu retorno e, sobretudo, aos esclarecimentos... Que, que são devidos não havendo a ocupação desse espaço a gente entende né, que não há do ponto de vista do secretário a intenção ou a, não enxerga nesse espaço a, a situação, a condição aí para poder estar presente depois a gente verifica com o secretário e, e resolve né, essa questão tá? ah, de qualquer modo o programa precisa continuar e vai até às nove horas da manhã quando chegará por aqui o padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Na volta tem a coluna do dia com o jornalista Dani Bueno. E inclusive com continuidade, conforme ele já havia antecipado, haveria novas etapas dessa mesma matéria uh, investigativa. Né? Eu volto daqui a pouquinho. Até já. 8h14. The cat sat on já sabe, mas só para lembrar 35215 mil Bom dia, Oi. tudo bem? É. Como é que está? Na correria, né, Tem Vendo? Fica é bravo, é ele fica bravo, querendo o retorno Então, vai, só uma Você entendeu a pergunta, né? Pode uma ata de cartório Substituir o um documento fiscal Que é necessário Mas o senado É o documento fiscal de, Que é a alteração do contrato social Do quadro social, onde entra um ah, ele pode lá e está tudo Está vindo? Está vindo. bom. Vamos perguntar então Já para. É. É. É. É. segura lá, até o inácio responder é. Agora que eu vou, tá é. mandando é. então, é. E aí, mano, é. você é. vai de andando é. tá, tá na mão é. dele. Hum. Do Mato são 512 hum. não, te milhares te milhares No final da Avenida Bom especialista Com dois dormitórios, garagem e área de lazer Com três piscinas, 16 churrasqueiras Três quadras de esportes Em segurança, 24 horas frente Vai, vai, Você é vai, pra uma costela um registro pra frente. A caixa de água. A caixa A caixa de água. A caixa de eu tenho um pouco <coughs> Não vai, é, não vai. Tá, é, não vai, desde e... o primeiro momento da primeira entrevista, eu a vi. tentativa de desestabilizar. Ah, e... eu vou, eu vou, capacete de canela? Tá, tá lá. Desestabilizar as entrevistas, tá? Tanto com essas fugas essas ausências, aí, justamente para tumultuar a situação, o processo todo. Eu acho que a gente vai remarcar com isso. Não, é, não, não dá, não dá porque é 8h16, Correr ainda, quando chegar aqui, aí tem tá é a pergunta de para o rapaz aqui. Diante da não-vida dele, o rapaz já chegou. É, a gente não administra um o fator tempo fica aqui. De vai começar a entrevista às 8h40, vai dar problema de novo. Ele está atrasado, eu já sei muito, já que ele estava chegando. Mas eu só tive 20 minutos, você falou 20 minutos da matéria, hoje nem teve matéria para ler. Sim. Agora é oito e dezessete, hora do esporte dentro do ponto a ponto. A gente tá de volta em instantes. Minuto Esportivo. As notícias do esporte. As informações mais importantes do mundo esportivo. Minuto. Olá, fã de esportes, Minuto Esportivo está no ar e você vai saber agora. Corinthians vai manter percentual dos direitos do volante Gabriel em transferência para o Internacional. Chapecoense contrata atacante Ederson, ex Vasco, para a sequência de 2022. esportivo. Até porque. Deixa eu observar outra questão também. Né? Como é que é o nome dos contornos? Doutor Inácio, está aqui? As é... Não é nada uma fatia gente. direitos econômicos da do do do da do da do da do não, do da do da do da Aí, de repente, a gente... da do da de um um ele. O... <melhe> é é ele é guarda. ele não, a isso foi proposital. você está dentro a no a gente Não tem o discutir. discutir. Tal estratégia tinha proposital. de Sonusa, já Luiz e também Marquinhos. É uma estratégia corintiana para fazer caixa. é uma é estratégia para a esperar, a da Absorveu o que nós o tínhamos falado um um aqui, qualquer matéria. Com experiência, sim, só agora, tem Mas agora com de manhã, o Vasco e Atlético Paranaense, sei, ó, nada, tá vendo? Uhum. Agora no Oeste, ele para disputar a camisa o Ederson definiu a B6 da temporada todo mundo. Já com fala aí pra ele. E também o e Botafogo da Paraíba. Pelo time paraibano foram 19 jogos ah. e o mesmo número de ah. gols anotados. E ah. ah. vai vir amanhã? Portanto, ah. ah. o, é o é Robson. Um Robson. Deixa eu te falar, bom dia. Daqui é... cara. Já é 8h20. O que que acontece? Com, com as suas. Mesmo que você se esforce para vir, eu vou explicar aqui o que aconteceu lá, ah, acho que aqui houve um imprevisto na sua agenda, tá? E você teria condição de vir amanhã, não? Porque agora vai me viabilizar o tempo de novo, né? É, já é 8h20, a gente tem, tem bloco comercial, mesmo com aquelas, aqueles pré-combinados nossos lá das regras, vai estourar o tempo aqui e não vai é, ser viável aí a entrevista. Qual a condição de você estar aqui amanhã? Se você me der uma resposta... Eu explico ainda agora durante o programa para as pessoas, que você teve um imprevisto aí na agenda, não pode estar presente e tudo, mas confirmou a vinda amanhã. E amanhã a gente tem até, até mais tempo aqui, tem duas horas amanhã, mais tranquilas, né? É, das sete às nove, tá bom? Verifica essa possibilidade aí direitinho para a gente, porque agora para você chegar aqui vai ficar muito, muito em cima aqui. Essa tá tá é que assistindo. Tá falta no seu prédio comercial residencial. Trabalhamos mas com transparência é isso aqui, meu irmão. Mas se advogado, uhum. é, uhum. ele tá que a Metalúrgica tem a oferecer. o o nome do o o do vereador. o que é. o Exatamente. E ele vai ter que se explicar ao ministério. É nós. A gente junto todo dia. Oito horas e 21 minutos. Estamos de volta. Com o programa Ponto a Ponto, né? ah, a gente vai tentar colocar né, aqui o nosso, o nosso programa é, dentro do, do novo formato aqui, do nosso plano B, evidentemente, que a gente sempre está preparado e a nossa pauta sempre está delimitada. Até porque, ah, quando preparamos o dia de hoje com a possibilidade da vinda do senhor secretário, a gente tinha uma pauta, né? a gente suspende ela, a gente estaciona ela momentaneamente para poder abrir o espaço, então a gente vai ter que seguir com esta pauta novamente até o fim do nosso programa. E hoje, não havendo a presença do senhor secretário, nós temos de novo a coluna de Dani Bueno, aqui ao vivo com a gente. A coluna do dia é um espaço reservado... As pautas lideradas pelo jornalista Dani Bueno, está erradicado em Mato Grosso e Rondônia, é filiado à Abrage, Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, e atua na imprensa alta florestense, e também ah, com grandes contatos aí, não só a nível de Mato Grosso e o estado eh, por onde ele esteve durante um tempo, também atuando na imprensa, o estado de Rondônia, como até contatos a nível de Brasil. Né? Eu vou passar a palavra aqui ao jornalista Dani Bueno, Uh, que, diante da ausência aqui do secretário, vai dar continuidade à sua coluna do dia e hoje trazendo o jornalista Dani Bueno um entrevistado. Eu gostaria, Dani, que você nos apresentasse também o entrevistado e ao que me parece ser o cumprimento daquilo que você já havia prometido: novos capítulos, outras etapas que dão continuidade à reportagem investigativa que mirou o secretário de gestão, de governo, gestão e planejamento o senhor Robson Quintino, né, ah, fica à vontade, por gentileza, bom dia para você, pode comandar aí o seu espaço. É, Oliveira, a, a situação ela é bem característica, né, Característica. nós percebemos aqui, eu, desde a primeira é, entrevista, as intenções voltadas aí para desestabilizar o processo todo de, da matéria, de investigação, a própria entrevista em si, o secretário compareceu aqui na nossa redação com é, um batalhão de pessoas, sua equipe, ah, na tentativa clara de tentar intimidar-nos, intimidar de tentar, é, de, de alguma forma, com a bolsa cheia de papéis, querer trazer algum suporte ou sustentação para aquilo que ele estava sendo é, entrevistado. E agora... E, e, demonstrou que não tinha nada para mostrar. Tá eu vendo? me preocupei aqui com uma coisa agora. Aqueles que, porventura, não acompanharam na quarta-feira, né, o lead da matéria, eu queria que você desse sintetizadamente o lead da, do tema da coluna da sua coluna aqui no nosso programa, que a gente tratou na quarta-feira, é, de forma bem resumida, só para poder contextualizar os que não tiveram oportunidade daí. Então, nós estamos aqui, nós, nós te, tivemos um processo... É, demorado de investigação né? Até mesmo para que todos os fatos Fossem confirmados E para que não errássemos E não falhássemos para com a verdade é, Porque a, quando se faz Uma matéria investigativa A gente precisa estar pautado na verdade Absolutamente na verdade tá? é, A matéria Ela tem em seu contexto Uma investigação ampla Sobre os últimos 13 meses da administração Chico Gamba onde antes mesmo de tomar posse ou de ser eleito prefeito do município de Alta Floresta, um grupo já pré-instalado na sua campanha, como assessor direto de comunicação, de, de, de coordenação de campanha, já estava com um contrato é, firmado com o município, né, um contrato de sua empresa titular, onde ele é, ele é nominado como presidente absoluto, não tem sócio, é uma empresa individual que está é, exclusivamente no nome do senhor Robson Quintino de Oliveira. A empresa se chama Amazon Lab, Núcleo de Inteligência Territorial, CPF 08920 398 00196. E segundo o último documento emitido pela Receita Federal, no, até onde é, eu. Eu pude trazer né, na, na véspera da entrevista, no dia 8 de fevereiro, às 20 horas e 52 minutos, nenhuma alteração no quadro social da empresa havia sido é, formalizada junto à Junta Comercial de Mato Grosso ou mesmo transferida essa informação para a Receita Federal do Estado de Mato Grosso. O o ponto a X, federal é, brasileira, né? O ponto X da questão aí, o Daniel, que há impedimento legal é, para certeza. que ele ocupasse a função pública de gestão. Mas com certeza, ainda que ele negasse a todo momento ou quisesse argumentar que a empresa em si, em momento algum, durante o ano, vamos colocar assim como ele disse, né, de 2021, não recebeu qualquer valores... Qualquer valor, qualquer um centavo sequer da prefeitura, certo? Uhum. Nós estamos aqui é, falando de princípios tá? que regem a administração pública. E nesse na, caso. Na o prática, qual que seria o problema? O princípio da legalidade. Qual que seria o problema? Aonde na prática? Um, né? na um, prática. Um, todo e qualquer servidor contratado, nomeado, é, em cargo de chefia ou um, qualquer outro cargo uhum. no município, jamais, tá? perante o Estatuto dos Servidores, perante leis federais, jamais pode contratar com aquele órgão onde ele é servidor. Entendo. entendeu? E aqui no uhum. município de Alta Floresta não é diferente. Uhum. Tá bem? Nenhum servidor da prefeitura... É a mesma coisa que nós pegássemos, por exemplo... É... Vamos, vamos, vamos conjecturar aqui. Vamos, a mesma coisa que a gente pegasse a vice-prefeita, que, que mesmo tendo sido eleita, ela é uma servidora do município assim como o Chico Gamba é um servidor do Mesmo município. Mesmo não assumindo como titular, ela, vice é vice-prefeita. É, mas ela tem, recebe salários do município, sim, ela é sim, uma, uma servidora é, uhum. com decreto e tudo. Seria a mesma coisa aqui que, que a vice-prefeita, que, que é detentora de um, de um comércio atacadista de, uhum. de mercado, vender para o município. Não pode. Não pode. Sim. É, um, é, uma, é um, um exemplo clássico, né? Uhum. Então, o que, que aconteceu? O senhor Robson Quintino, com sua empresa... Contrata sabedor de um, de, de um contrato desde agosto de 2020, na época da gestão Aziel Bezerra, é, sabedor de, dessa, desse impedimento, mesmo assim. Assumiu cargo. Ele, sabedor, e, e segundo entrevistas anteriores que eu tive na, na terça-feira com ele, uhum. ele me garantiu que, porque foi uma das perguntas que eu entreguei para ele, está aqui. Eu entreguei aqui, o prefeito Chico Gamba tinha conhecimento dessa sua relação com o município uhum. antes mesmo do senhor se tornar secretário? Ele falou sim, Chico sabe E aí ele justificou que para o prefeito ele apresentou a mesma documentação que ele nos apresentou aqui. Porque o Asatas firmada em um cartório do município, inclusive é de titularidade da família de uma das integrantes da, <risos> da própria empresa dele. Então, que ele apresentou o documento... Na verdade, ele não apresentou, né? Ele apresentaria que se recusou a apresentar para o jornalista Dani Gwen Se recusou a, a entregar, outros... porque ele já, ele já tinha previamente combinado com o Riquimi, consideria as copas. Mas, segundo ele, esses documentos comprovariam que ele não está mais na presidência da Amazon Lab. Exatamente. Contrariando o que você levantou durante a, a produção da matéria. É, segundo ele, aqueles, aquelas duas atas uh -huh. certo, informais... É, registrada num cartório que não tem qualquer valor fiscal perante a, a Junta Comercial do Estado ou a Receita Federal certo. É, é, só um, é só um documento eu, eu, eu, para isso que nós convidamos o Dr. Inácio Cardins aqui, uhum. porque ele é um especialista, especialista no assunto advogado, mas também é, técnico contábil há mais de 15 anos em um, em um escritório do município de Alto Floresta e com isso ele vai poder nos dar essa resposta como de maneira mais técnica, mais apropriada. É, Correto. Sobre a pergunta que eu estou, que você mesmo acabou de me formular, ah, certo? Tá. Doutor Inácio, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom, bom dia, Julio doutor Inácio, Dani, seja bem-vindo. Tudo ótimo. Maravilha. Doutor, o senhor entendeu a pergunta que eu acabei de, de passar? Sim, vamos, vamos recapitular, eu peço desculpas aqui ao doutor, Dani, só para a gente recapitular ao amigo ouvinte que está acompanhando Sim. o programa. E sermos mais claros. Qual é a pergunta, Dani? Doutor Inácio, pode uma ata de cartório substituir o documento fiscal perante a, a junta comercial do estado do Mato Grosso, onde é, é ali que se faz uma alteração contratual do quadro societário de uma empresa para substituir um nome pelo outro, uma pessoa pela outra e, e até mesmo junto à receita? Então, Dani, nós temos duas situações a, a primeira, a ata em si, ela é um documento jurídico e é um ato perfeito Quanto a isso, ela tem sim sua validade, só que é entre as partes Então, a ata, ela realmente gera um direito Só que ela padece de vício Porque a ata em si, sem o devido registro e sem a devida TBE, que seria a informação a receita Ela não traz efeitos a terceiros ou seja, ainda que ele tenha, se, ele tenha feito a transformação Ainda que ele tenha passado a titularidade para outra pessoa Mas não informou a receita Ele continua respondendo pelo CNPJ Aqui no caso, uma associação privada Para entendermos melhor Se hoje precisar fazer um certificado digital Para fazer uma movimentação, retirar uma certidão Ou qualquer coisa do tipo Quem hoje responde na ata não é quem assina Porque na verdade, padece que o presidente assine e hoje, no cartão de CNPJ, no quadro societário da associação privada, quem responde é o senhor secretário Robson Quintino. Essa informação é pública e é de conhecimento de todos, basta fazer uma leve pesquisa, isso está disposto na Receita Federal. E para que, que tenha efeito sobre terceiros, tem que ser comunicado à Receita Federal, senão vai fazer efeito apenas entre as partes, que foram quem fizeram, elaboraram e assinaram a ato. Maravilha. Então quer dizer que legalmente, doutor, deixa eu só complementar, se eu entendi direitinho, de repente o povo de casa legalmente falando, então, pelo sistema e por aquilo que é público, uh, até em nome da transparência, o presidente da Amazon Lab é de fato o secretário de gestão e planejamento, Robson Quintino. Oliveira, essa informação é pública, está na Receita Federal. Se você colocar no Google cartão de CNPJ, você tem acesso tanto às informações que foram constituídas a empresa, Quanto quem responde hoje por ela? Hoje quem responde é o senhor Robson Quintinha. Diante da diante da apresentação dessas atas, deixa é, imaginemos aqui, doutor Inácio, que essa ata foi feita e isso tenha sido apresentado. Há possibilidade do sistema errar e de repente não ter atualizado isso e deixado o público uma informação equivocada? Olha, em nível de receita federal, isso é algo raro. A Receita raramente recebe esse tipo de documento e não efetua a atualização. Uhum. Mas se, se tratando de Brasil, não consigo te afirmar, Oliveira. Sim, mas é uma situação, uma condição remota. É Muito raro acontecer da Receita Federal receber o DBE, que seria o pedido de alteração do quadro societário, e não fazer a alteração. Entendi. Aí resta saber se nessa documentação já foi feito o protocolo e quando foi solicitada a alteração que até então, quem consta no quadro societário é o senhor Robson Quintino. Então, diante disso, o documento apresentado tem que validade? Esses documentos, eu vou, dizer, eu vou chamar, não sei se devo usar o termo informais, eu não sei se eu devo isso chamar de é, extraoficiais, como é que eu chamo esses documentos, as, as supostas atas aí? É, que estariam em vias de, de serem apresentados pelo secretário. Na verdade, Oliveira, essa ata em si ela é legal. Ela é legal. É legal. Ela pode Sim. servir de base para qualquer certo? E de fato lá ela tem a sua organização, as suas regras e os seus funcionamentos. Entendi. No entanto, se ele tinha o interesse de passar a presidência a outra pessoa, o que acredito já deveria ter sido feito, ele tem que apresentar esse documento à Receita. Senão, não gera efeitos a terceiros. Ou seja, ele continua representando, ele continua representando na forma de presidente a instituição. Compreende? Compreendi. Dani, me desculpe e obrigado pela oportunidade. Bom, significa dizer que aquilo que nós afirmamos na reportagem né, é a mais pura verdade. Hoje nós temos um secretário nomeado, empossado pelo prefeito Chico Gamba, e segundo o próprio secretário. Tinha pleno conhecimento de que ele tinha relações com o município e, mesmo assim, o nomeou secretário de gestão do município. O que causa ainda um agravo maior, porque a própria pasta que o secretário assumiu é a pasta responsável por fiscalizar a própria empresa dele. Isso, para mim, é sem precedentes, Oliveira. Tá? Nós temos aqui um técnico é, com mais de 15 anos de carreira dentro da, da, da estrutura contábil, é, formado em Direito e que está nos trazendo a luz da verdade. Uhum. Fomos aqui abordados pelo secretário numa tentativa de desvirtuar a entrevista, você pode, você pode ver que o próprio medo de não entregar o documento, uma simples cópia que foi o que foi pedido desde o primeiro momento de contato, entendeu? Para mim ou para você. É, você viu que ele não me deixou mais tocar no documento, tentando se vitimizar por uma situação que não existiu, que eles mesmos criaram, vieram aqui para criar, para tumultuar a entrevista. Né? Então, simplesmente está posto aí todo o desespero ah, de, do Sr. Robson Quintino e toda a sua organização, aliás, sobre as demais matérias, elas serão postadas a partir de amanhã, na próxima segunda-feira, são vários capítulos do desenrolar dessa história que vão ser trazidos à tona para a sociedade de alta floresta. Ah, então temos um quadro gravíssimo aí, doutor Inácio, que precisa ser esmiuçado pela justiça, pela justiça de alta floresta, eu conclamo aqui desde a controladoria geral do município, nós vamos estar apresentando todas as nossas documentações também à prefeitura, na pessoa do controlador geral vamos estar já, já, acredito que o ministério público já tenha se mobilizado para isso, esteja atento a tudo isso que está acontecendo e gostaria de perguntar aqui ao doutor Inácio numa lista assim, vamos colocar rasa né, de crimes que, administrativos ou até mesmo penais que possam estar sendo é, desenrolados e ocorridos, o que você, o senhor é, me apresentaria aí? Por exemplo, eu para começo de conversa, Oliveira, ele nos disse aqui em alto bom que um vereador, não disse o nome, nem vai dizer, eu tenho certeza, uhum. o procurou há cerca de quantos dias? 90? 30 dias. 30 dias, 30 dias atrás... E afirmando que é, já havia a questão da matéria para sair, etc. Então, quer dizer, ele precisa nos trazer o nome desse vereador. Porque se, se esse vereador sabia que existia esse nível de acusação e denúncia contra o senhor Valdes Quentinho, esse vereador prevaricou. Ele colocou esse vereador em maus lençóis e agora nós queremos saber quem é esse vereador ele já sabia da informação... É, mas isso ele usou, na, na, na ocasião, eu me recordo, para a gente trazer para um contexto, Dani, quando ele colocou em xeque a essência da sua, da sua reportagem investigativa. Mesmo assim, quando as palavras dizer... foram dele e ele quando... quis usar isso como argumento... Para justificar que a sua pauta era política. É, para desqualificar pauta, a a, matéria. a sua pauta, é, sim. Entendeu? Como uhum. se... Agora, é, doutor, o senhor concorda comigo nesse ponto com, com relação às falas do, do, do secretário? Dani, apenas para pontuar, o servidor público, ele pode fazer parte do quadro social de uma empresa, mas na condição de acionista, Exatamente. ele não tá na pode, lei. de forma alguma, estar tá na, na área de gerência okay. ou presidência, que no caso é quem tem poder de decisão e mando da empresa, e assim piorar a sua situação tendo um contrato com a administração pública porque se trata de um impedimento previsto em lei. E não é só uma questão administrativa, é uma questão tratada pelo Código Penal, ele incorre em crime. Mas ainda assim, Dani, ele tem que verificar essa situação porque ele não poderia nem ter tomado posse do seu cargo atual estando na presidência de uma... ainda que seja uma sociedade civil, ele não poderia estar fazendo parte. Quanto à fala dele, quanto ao vereador... Ele tem que nos trazer quem que foi o vereador Porque o vereador, ele é um fiscal do povo Então se ele ficou sabendo de algo Que por acaso pode vir a ser lícito Ainda que não tenha comprovação O vereador, ele tem o dever de fiscalizar Ou incorre em prevaricação quer saber de algo, algo lícito E não levar às autoridades competentes Bom, dentro dos preceitos jornalísticos Que é uma área onde eu atuo mais na zona de conforto Trazendo aqui para a minha realidade Esclarecer também que a fonte de uma notícia, seja ela qual for, ainda que a origem adivinhe, advenha de uma fonte política, o jornalista se vale da prerrogativa de não revelá-la. Então não haveria nenhum problema, ainda que fosse uma origem de um agente político, as informações preliminares do jornalista Dani Bueno para poder fazer, elaborar a reportagem. Não tem mal nenhum nisso e não existe obrigação do Dani Bueno de revelar a sua fonte e, evidentemente, ele sabe muito bem disso, porque é uma prerrogativa, uma premissa da nossa área. Né, vamos, vamos ver o que, lê, o que diz a lei de prevaricação, artigo 319 do Código é, civil, né? Penal. penal perdão. É, prevaricar, retardar ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei, para satisfazer interesses ou sentimentos pessoal. Além disso, para além disso, nós podemos até é, citar aqui o, o artigo 317, de corrupção passiva, né, é, que é por parte do, do secretário, que é solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que de, de, de for, fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar, aceitar promessa de tal vantagem. Rodani, deixa eu fazer uma pergunta. Mas se tomando como verdade a fala do senhor secretário, né, de que o município não, apesar da existência desse é. contrato que você pontuou, existe a questão de que não houve repasse financeiro. Ou seja, a empresa uh, que está nesse embrolho aí, né, presidida ou não pelo secretário, não recebeu nenhum dinheiro. Mesmo assim existe, uh, configura-se a questão, uh, digamos que ilícita. como há essa situação. Configura, claro que configura. Nós estamos falando de princípios. Todo o estatuto do servidor, ele é, ele é baseado em princípios. O princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e, nesse caso, o princípio da legalidade. Está na lei, está na forma de lei. Todo, todo, qualquer estatuto, ele é uma legislação pertinente para que seja regido, porque senão vira uma bagunça. Recentemente, o um município teve a reforma administrativa, certo? E com isso tivemos aí a, a, as nomenclaturas alteradas, Por exemplo, to, novos nomes de secretarias e etc. Entendeu? Tanto é que ele falou aqui que por, por estar ali na ata é, o nome diretor executiva significaria a mesma coisa que presidente. É a mesma coisa que eu, que eu falasse que o, o secretário é o prefeito da cidade. Será que o prefeito aceitaria isso? Uhum. Tá? Infelizmente, a gente sabe, qualquer criança... De, de, de, de, qualquer adolescente de, de, é, de ordem estudantil aí Do segundo grau sabe O que, que é um diretor de uma escola O que, que é uma professora O que, que é uma secretária do município é, né? Então okay. quer dizer o, o, o nosso querido Secretário está dizendo Que não é o pai da criança né? uhum. Mas esse assunto é técnico Basta uma perícia Então nos órgãos fiscais Junta a junta é, da receita de Mato Grosso, a Receita Federal e junta a Junta Comercial do Estado. Entendeu? É Entendi. como um pai que nega o seu filho, certo? Uhum. E, e um simples teste de DNA vai comprovar quem é o pai da criança. Como existem vários personagens aí no Brasil afora que, que usam dessa prerrogativa, né? Entendi. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial agora, né? Do programa Ponto a Ponto. Sejamos justos aqui, claros também, até para com a verdade e transparência. O senhor secretário Robson Quintino, ele compareceu aqui à sede da nossa do Grupo Floresta de Comunicação. Tá? Inclusive, nesse momento, ele está nos bastidores ali conversando com a nossa produção. Houve um atraso considerável, muito provavelmente motivado pelos seus compromissos de agenda. A gente compreende perfeitamente até pela ocupação do cargo que requer evidentemente algum o saber lidar com alguns imprevistos, né? Ele chegou a comunicar aqui ao Andy Oliveira que teria um pequeno atraso e não poderia, né, não conseguiria cumprir ali com exatidão um tempo razoável. O que que foi dito a ele? Inclusive cheguei a conversar, nem sei se ele me deu uma resposta aqui, é, até verificar. O... Aqui não, aqui comigo não Mas provavelmente com a Wendy sim Até porque a Wendy lhe atendeu ali fora Ele compareceu aqui à nossa sede Junto com o... Sua excelência O ilustre prefeito de Alta Floresta Senhor Chico Gamba né? E nós dissemos a ele que por conta do tempo Não há razoabilidade Colocá-lo no ar faltando meia hora né? Eram 8 horas e 23 minutos Pelo menos da última vez que eu chequei E o secretário não estava aqui Eu já havia dito que até umas 8h10, 8h15, eu conseguiria antecipar alguns breaks. Nós tivemos que reformular a pauta do programa e a intenção, evidentemente, é até de não prejudicá-lo, porque de novo vai estourar o tempo se a gente colocá-lo no ar, sem oportunizar a ele um digno direito de resposta. Né? Eu ofereci ao secretário, de novo, um outro tempo, em nome da cordialidade e em nome também uh, até da possibilidade de um compromisso ter interrompido a sua rotina e a expectativa de estar aqui, um espaço amanhã, né, ao longo de todas as nossas duas horas, ou numa outra data que vier a ser mais conveniente para o senhor secretário, o espaço estará concedido aqui aberto. Agora é preciso que haja cumprimento pelo menos do mínimo de horário possível para que a gente possa proceder com uma entrevista. Com autoridade, né? É, é eu, eu, eu, eu entendo como, como justo eu falar isso aqui e também exercer aqui uma defesa, porque eu sei que a agenda do secretário pode comprometer sim, a sua rotina, de repente de última hora surgiu algum compromisso, é facilmente entendível a situação mas havendo boa fé, boa vontade a gente, da nossa parte não falta e certamente ele tem o espaço necessário aí para esclarecimentos eu desde já agradeço aí a compreensão e, de qualquer forma, né, a, o feedback para a gente, a própria presença do secretário é uma demonstração de que ele não fugiu, de que ele não está a quem ou com, desprovido de vontade esclarecer. Então, registra-se aqui a vontade e a boa-fé do secretário através do seu comparecimento à nossa emissora para poder conversar. O único objetivo nosso aqui é, de novo, não acontecer o que aconteceu na quarta-feira, a gente ser surpreendido pelo fator tempo e ser inviabilizadas as respostas que são dignas né, e são de direito aí por parte do secretário Robson Quintino. A gente faz um intervalo, é rápido, curto, já já a gente está de volta. Agora 8 horas e 47 minutos. Oi? Cara, e fez, na frente, você bota o pra frente. Olha de boa, você fez bem o seu serviço. Você tá. Sim, então eu vou contratar você pra sair Não, não, eles não, é isso. não, ele não é Mas ele queria, ele pediu no final, ele pediu pra mim que eu podia fazer, eu posso entrar e dar uma fala. Eu falei, pera, eu vou, vou tentar isso pra você. Foi lá, eu falei, você que pra Ele falou, lá. Você tá querendo Eu saí ali fora e... Como é que vocês falam o servidor dele? Um, um funcionário dentro um seu Ele encacetou com a vinda do rapaz. É é meu, porque não vai é é colocar qualquer programa de, de TV qualquer fazer programa fazer... quando chama a gente é colocado ah. para a repito e é informado o que vai acontecer vocês é de novo vinham é, para chamar outra pessoa para conversar e não me avisaram pelo menos o governo tem me avisado não, não, não, não, não tem protocolo, programa não, não, não, não, não, eu não tenho obrigatoriedade de te avisar se o secretário cumprir se o prazo, o doutor Inácio não iria participar Aí eu expliquei isso pra ele o espaço era é do secretário. agora ele não mas eu acho que se eu na minha cara, me toque Não nos direito. Há oficina Carneiro Diesel, há mais de 20 anos no mercado, teiro, um em alta floresta região. Trabalhamos com a cara, de bomba cara, e injetores, injeção cara, eletrônica, cara, diesel e sistema como Vendas de cara, bombas cara, novas cara, da Delphi, Bosch, Sexel e picos novos da Alux, S10, e todas as marcas do mercado. 10 de e mil uma hora de programa só para esse meio mês eu faço essa observação agora Tá bom Amarra mais Tá Tá, beleza, vou voltar aqui Tá bom, obrigado Muito bem, muito bem estamos de volta 8 horas agora, mais 49 minutos Tá? É... Eu conversava aqui, a gente até tentava né, uma, uma reviravolta na situação De de repente, quem sabe, abrir excepcionalmente né, um, Não sei, eu, eu, eu, me dis... eu iria me dispor a permanecer aqui Embora haja outros compromissos Para a gente tocar entrevista Mas é, vale salientar que a Rádio Bambina tem um compromisso com o padre Primeiro o compromisso é com você, ouvinte é, eu acho que é, sobressai a todo e qualquer compromisso da nossa parte, e resta cumprir esse compromisso que assumimos com você de ter uma grade estável, é, agradável e que você também se pauta através do seu dia, da sua rotina, a nossa programação, escolhendo a bambina como a sua rádio. O que, que acontece? Daqui 10 minutos, exatos 10 minutos, nós temos o padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Então não foi a, autorizado em nenhuma hipótese a suspensão do programa para que a gente pudesse abrir um tempo aqui excepcional e de repente né, conceder o espaço, tá, até foi tentado, mas há um compromisso da Bambina com o programa Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti, que vai ao ar em milhares de rádios por meio do satélite a nível de Brasil, e esse compromisso também é um compromisso da emissora que não pode é, falhar, por dois motivos, né, porque há o compromisso da rádio com o programa, e há o compromisso com o ouvinte também, que anseia pelas palavras do padre Reginaldo Manzotti nessa sexta-feira. Então esse é também é um ponto, ah, porque as pessoas ouvem a gente e de repente fica, mas, poxa, mas podia receber e tocar o programa, estender o programa hoje, né, um pouco mais. Eu ouvi aqui alguns ouvintes questionando a respeito. É, não dá, a gente não pode fazer isso, porque a gente não pode atropelar o programa do padre Reginaldo Manzotti. Tanto é verdade que você verifica que todos os dias, geralmente eu termino o programa cinco minutinhos mais cedo, quatro minutos. Esse é o tempo que a nossa logística exige para que haja aqui a transição, para que haja desocupação do estúdio, a desinfecção que se faz necessária e a ocupação dele pelo operador que vai soltar o programa Experiência de Deus para você. É inclusive o que nós estamos em vias de acontecer aqui, tendo em face que agora já são 8 horas e 52 minutos. Antes, porém, eu preciso atribuir o mérito da confiança depositada em nosso trabalho pela Ultra Popular, a minha farmácia de confiança. Ultra Popular, a rede de farmácias mais barata do Brasil, oferece para você todos os dias o ponto a ponto. Também está conosco o time de ouro das empresas que aparecem por aqui, são as melhores do mercado para você. Nós selecionamos e entregamos à sua disposição. Ouça! Além da drogarias Ultra Popular, Beto Móveis! Você conhece, você confia. Oba Oba Center, essa é a moda. A NC Metalúrgica, na perimetral. Mercadão dos óculos, armações e lentes, ninguém vende mais barato que a gente. JB Materiais para construção, ao lado da autopeças, dois irmãos. Oficina Carneiro Diesel, há mais de 20 anos no mercado. Zegmundo Pia que condomínio clube, o maior empreendimento do norte de Mato Grosso. Também com a gente, Casa das Madeiras e Bidio Madeiras, lá na Perimetral, telefone 3521-4200. E por fim, não menos importante, pelo contrário, tanto quanto a nossa mais recente novo apoiadora aqui dentro do ponto a ponto, a popular pet shopping, com rações, acessórios e medicamentos aí para o seu pet, viu? Popular Pet Shop, qualidade para eles e economia para você. 8 horas e 53 minutos. A gente já vai para as vias aqui de se dispensar. O Andy Oliveira está aqui. O Andy, faz uma gentileza para nós. O Andy atendeu ali o, o pessoal, tanto o secretário de governo, Robson Quintino, ah, também o prefeito municipal, sua excelência, o senhor Chico Gamba, estava aqui presente. Ah, só confirma, a intenção deles era de participar do programa, né? É, na verdade, o secretário trouxe também uma documentação que ele, que ele entregaria né, na, na, para a rádio, para a nossa equipe, na verdade. Mas não e, Não, acabou por fim, não, não entregaram. E no final foi pedido um, um momento de fala, né, eu vim para tentar, mas aí é, eles optaram por, por sair, né, devido à situação, é, disseram que não foram passados para eles. Protocolos de questões de quem mais participaria do programa. Não, então, não, mas a não situação. Deixa eu só fazer isso. um adendo. Não. É, deixa eu fazer não um, não um adendo cabimento. aqui antes de você. Só um pouquinho, Dani. Antes de você continuar, o Helio, eu preciso abrir um parênteses aqui e explicar uma coisa para as pessoas. O doutor Inácio, convidado da Coluna do Dia com o Dani Bueno. Ele estava aqui, se dispôs a estar aqui e sabia da condicionante da seguinte forma. O tempo estava integralmente, a partir das oito, reservado ao secretário de governo, gestão e planejamento, o senhor Robson Quintino. Se houvesse ali a viabilidade, o cumprimento do prazo que foi estendido e ainda com o tempo de, de sobressalência de 15 minutos que nós estendemos, ainda havia tempo para a gente poder reverter a situação aqui, o doutor Inácio gentilmente não participaria e entenderia, porque ele já estava avisado. Então o doutor Inácio não participaria da entrevista com o senhor Robson Quintino. O doutor Inácio já era uma pauta prevista antes, lembra que eu falei para vocês? Olha, o programa tem uma pauta, o secretário participando, a gente está suspendendo a pauta para abrir um espaço para o seu direito de resposta. A gente está parando o nosso trabalho para conceder o um espaço ao secretário. O secretário uma vez, é, não vou nem falar que não veio, né, ele compareceu, conforme eu expliquei para vocês, é, munido da boa fé, veio tentar explicar a situação e o motivo do atraso. Mas ele não comparecendo, a gente precisa tocar o programa, a gente restabelece a pauta original e aí sim é quando apareceu aqui a figura do doutor Inácio uh, para a coluna do dia de hoje, tá? É nessa condição que o doutor Inácio participa. Dani, é, aliás, o Andy, me perdoe, eu lhe interrompi, né? É, nada mais para além disso? Não, nada mais. Foi, foi só essa situação. Eu vou pedir uh, a você e eu também posso auxiliar nessa situação. De esclarecer para o secretário. Amanhã a gente tem um tempo, num outro momento oportuno, que ele quiser, o espaço está concedido aqui, até com mais tempo. Agora, a gente precisa que haja cumprimento, é, pelo menos dentro de um tempo, né, para que a gente não recaia na situação ocorrida na quarta-feira. Muito obrigado, viu, Andy? Bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Oliveira, bom dia a todos de casa. Tá certo. Doutor Inácio, gratidão. Ah, pela sua participação aqui, pela sua vinda, acho que não seria nem eu, era o Dani que tinha que fazer isso, não, mas fica, fica a, nossa, fica a <risos> nossa gratidão, tá? Obrigado pela sua presença. Bom dia, Oliveira, bom dia, Dani, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, estamos aí para o que a, a organização precisa. Eu agradeço demais pela, pela presteza, né? Foi convidado doutor. em cima da hora, né, doutor? Que horas que eu, que eu liguei para o senhor? Pouco antes é. de, de faltar com a pau Exatamente. Tá, e ele aceitou vir para dar esse parecer técnico. É, é, simplesmente essa foi a resposta que todos estavam é, já tinham suspeitas de que seria a verdade. Certo? Dani, até amanhã. Amanhã a gente tem um duas horas aqui, da Amanhã, às amanhã horas. Horas. continua, tem muito mais coisa acontecendo aí. Um beijo no seu coração, vem chegando o Padre Reginaldo Manzotti e o programa Experiência de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Boa sexta-feira. Mano, você pode lá tá na equipe inteira <risos> lá. Não nada né. Tá, tá tranquilo. Tá né? <risos> é, você já já tem